A gente está numa região alta do Planalto Central. Né? As águas que, que, que nascem aqui elas vão descer para a parte baixa do relevo. Se a gente comprometer as águas daqui, a gente está comprometendo muitas outras águas. Né? Porque a gente tem que ter uma visão sistêmica. E tudo que acontece fora da unidade de conservação também impacta as águas aqui. E a gente quer o quê? Aproximar a escola, aproximar o aluno do cerrado. Porque para a gente falar de água, a gente entende que a gente tem que falar de cerrado. Porque uma coisa está tá intimamente ligada com a outra. Então, assim, o trabalho vai nesse sentido de apresentar o cerrado, de falar das águas do cerrado e da importância da gente manter o cerrado em pé para a gente ter água.